da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos e irmãs amados, ao longo desta semana, nós estamos meditando sobre a oração de Jesus ao Pai, antes de partir desta terra. E uma palavra Encontra-se em ênfase nesta oração Unidade Que todos sejam um Como Jesus e o Pai são um Unidade Nós sabemos que o maligno O adversário O inimigo de Deus O diabo É aquele que vem para dividir A própria palavra Diabo, do latim diabolo, quer dizer aquele que divide. Deus é aquele que, sendo trino, é também ao mesmo tempo uno. Nós vemos a unidade na própria relação de Deus entre as três pessoas da Santíssima Trindade. E Jesus quando vem a esse mundo, ele vem para unir céu e terra. O sonho de Deus é uma humanidade unida a ele e consequentemente unida entre si. Famílias mais unidas, pessoas que superem as diferenças, pessoas que promovam a unidade e nem sempre para nós nos tornarmos mais unidos, concordaremos em tudo? Não. Mas é possível, por meio do diálogo, nós encontrarmos caminhos. O próprio Jesus dialoga com o Pai, pedindo não apenas por aqueles que o conhecem, mas por aqueles que o conhecerão. Mas para que esse nome seja anunciado, para que o Pai também seja conhecido e amado, é preciso que, primeiramente, aqueles a quem ele se manifestou e que o seguem, deem testemunho desse amor. Aquelas pessoas que ainda não têm o cultivo da fé, não têm uma participação de igreja, não descobriram ainda o sentido de caminhar em Deus. Elas podem ver em nós, cristãos, atuantes na comunidade, ou pelo menos participantes né, na liturgia, pessoas que vivem essa unidade? Nós anunciamos Jesus realmente na nossa maneira de viver? Será que nós estabelecemos ponte entre estas pessoas que nos conhecem e Deus? Nós devemos sempre nos perguntar, de fato nós estamos testemunhando Jesus na unidade? Jesus poderia pedir muitas coisas ao Pai nas suas últimas palavras e Ele pede justamente para que nós vivamos a união. De maneira que nenhum se perca. Nós temos esse zelo também em relação às outras pessoas que ainda não foram alcançadas por Cristo de maneira que elas possam também buscar esta unidade com Deus e unir-se a nós, fazendo parte dessa igreja. Irmãos e irmãs, para um mundo mais unido, nós precisamos primeiramente buscar a nossa união com Deus. Do contrário, nós viveremos com pessoas internamente divididas, e apenas essa união com o Senhor através da oração vai nos ajudar primeiramente a buscar uma unidade dentro da nossa própria casa. Lá onde nós temos o um maior desafio. Lá onde não existem máscaras, porque as pessoas nos conhecem tal como nós somos, na nossa rotina. E somente assim nós vamos poder também viver a unidade em meio a outras pessoas, não é? de outras culturas familiares que nós encontramos aqui na igreja, na comunidade. Então vocês percebem bem, a unidade começa primeiramente na minha relação com Deus e depois na relação com aquele que é o próximo mais próximo de mim. E apenas assim eu vou conseguir de fato vivenciar, buscar a unidade com outras pessoas que são muito diferentes de mim porque tem uma outra formação, tem uma outra história, às vezes uma outra maneira de pensar, uma outra bagagem de vida. Sejamos, portanto, pessoas atentas ao apelo de Deus. Não como os judeus, que estavam hoje com Paulo na primeira leitura, que começam a se separar, dar lugar ao conflito e ninguém mais se entende. É a própria Babel acontecendo Quando as pessoas começam a discutir e querer ter razão E não procuram realmente um caminho de entendimento Buscando ouvir umas às outras Estamos caminhando para a festa de Pentecostes E esta é também é a festa da unidade É a igreja agora que manifesta o seu amor a Jesus E vai anunciá-lo pela graça do Espírito Santo É em Pentecostes que todos entendem aquilo que Deus fala através dos seus anunciadores. É em Pentecostes que todos começam a entender na mesma linguagem do amor, aquilo que é comunicado. Peçamos a Deus a graça de entender a linguagem também das pessoas, de sermos mais claros naquilo que nós queremos dizer. Por vezes nós vemos pessoas que até se amam, mas por quererem ter razão, acabam não ouvindo o outro e talvez não percebam que estão buscando a mesma coisa que o outro, só que falando de uma forma diferente e por isso facilmente entram em conflito. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê a capacidade de compreender o plano de Deus na nossa vida, para que nós possamos compreender uns aos outros dentro da nossa casa e assim estender isso também à comunidade e a outras pessoas que nos cercam sempre iluminados pelo Espírito da unidade, o Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.